Vem cá, saiu o edital do concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e você não sabe como estudar? Tá boladão com conteúdo de raciocínio lógico-matemático? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a esse vídeo onde, de uma forma rápida e simples, vamos trocar uma ideia sobre as principais... né? informações né, sobre os principais tópicos desse edital. Cabe ressaltar, você candidato, você que vai fazer o concurso, tem que ler o edital de cabo a rabo, né, numa linguagem nossa. Tem que ler o edital todo. Aqui, repetindo, são as principais informações. 2.821 vagas para o cargo de soldado e com certeza uma será sua. Com o método MPP, uma vaga já é a sua. Então, família, sem lero-lero, sem queri, quiri corococó vamos lá, vamos dar início aqui ao nosso bate-papo. Informações gerais sobre o concurso, né? Isso aqui é muito importante, ó. Soldado da PM de Minas Gerais. Banca. É a própria PM, né? A área de ensino lá, né? vai ser a própria PM que vai realizar esse concurso. Escolaridade, né? Nível superior, né, é uma coisa, né, atípica para o cargo, né, de soldado, mas a PM de Minas Gerais exige, né, o nível superior, pode ser em qualquer área. A prova está marcada para o dia 7 do 5 de 2023, então tem tempo de sobra aí para a gente estudar. Inscrição, tá, tá com um pequeno equívoco aqui, 1 do 3, tá? 1 do 3 de 2023 a 30 do 3 de 2023. Ou seja, temos aí um mês, né? para você fazer a sua inscrição. Valor da inscrição: R$ está Tá na média aí, né? Para cargos de soldado né, da Polícia Militar e de vários estados. Geralmente fica em torno de 80 ali, 100, Então, tá na média. O número de vagas é bem atrativo. 2.821 vagas e a remuneração, né, nem se fala, né, estabilidade e uma remuneração bem interessante de 4.3683. Então, família, isso aí são as informações básicas, né, desse concurso. Agora, né, ressaltando aqui, né, algumas coisas, né, acrescentando aqui, melhor dizendo, algumas coisas. Vamos lá, requisitos importantes, né além do nível, né, superior, né, do nível de escolaridade, tem nível superior. Alguns, né, requisitos importantes. A questão da CNH, tem que ter no mínimo categoria B, tá? Anotei tudo aqui bonitinho. Tem que estar em dia, obviamente, né, ser brasileiro e estar em dia com as obrigações militares, né, para os homens. Ter entre 18 e 30 anos e altura mínima de 1,60m. Em relação a tatuagens, tá? Tem lá um pedacinho do edital bem interessante falando sobre isso tá você não pode apresentar tá quando ao uso do uniforme tá exatamente assim ó notei aqui ó não pode apresentar quando ao uso do uniforme né tatuagem visível que seja por seu significado incompatível com a instituição né você não pode ter uma tatuagem por por exemplo aqui do nazismo né por exemplo né uma pessoa matando um policial, né? Essas coisas assim, tem gente muito louca que às vezes faz isso e quer entrar para a instituição. Então, é incompatível, com certeza vão analisar isso e você vai acabar sendo eliminado. Então, esses requisitos né, são importantes. Então, presta, presta né, você tem que prestar muita atenção nisso. Questão da idade, questão da altura, por quê? Eu sempre falo, né? Guerra avisada não mata ninguém. Não adianta nada, né? Você chegar lá, pô, tem um metro e Você já sabe que o mínimo é 160 metro Aí vai entrar aquelas questões judiciais, que a gente já sabe, aquele embrulho Às vezes você até ganha, né? Vai lá, ingressa e depois a tua liminar cai. Pô, e a sensação é pior ainda, tá bom? Então, cuidado com isso. E estar ciente né das atribuições do policial militar, né? Não é que você entrar ali... Você está entrando para servir a sociedade, né? Você está entrando por algo maior. Não para querer botar arma na cara dos outros, querer aparecer lá na sua, no seu bairro, né? Enfim, tirar onda. Não. Você está ali, né? Para servir né, a sociedade, prevenir, reprimir a criminalidade. Ou seja, é um algo bem maior. Então você tem que pensar também nas atribuições de um policial. Beleza? Agora vamos lá, família. Etapas do concurso. Ah, pum, etapas do concurso. Tá aí, ó. Temos a prova objetiva, exame de saúde, tá? Prova objetiva, exame de saúde, avaliação psicológica e avaliação físico militar. Vamos lá. IPC importante pra caramba, né? A avaliação psicológica reprova muito. Então, se você for aprovado na prova objetiva, já começa a treinar. Tem vários especialistas hoje em dia do mercado que dão esse treinamento. Então se prepara porque isso reprova muitos candidatos, tá? Então tem atenção à avaliação psicológica, tá? Exame de saúde e avaliação físico militar. Infelizmente, né? Não é questão de gordofobia. porque quem sou para falar disso? Mas você tem que estar tá num padrão. Então, é corpo e mente, porque reprova. Como é que você vai fazer o teste físico? Né? Tem barra fixa para homens, né? tem a corrida. Então, se você está fora do peso, não adianta. Ainda tem a questão do IMC. Do IMC né? Eu anotei aqui, ó, vai ter a avaliação do peso. O IMC tem que estar tá no mínimo em 18,5 e no máximo 29,9. Então, se você estiver fora, cara, você vai ficar reprovado. Então, preste atenção aí no físico, né? Já começa a treinar. E isso também vai te ajudar no, no intelectual, né? Vai liberar aqueles hormônios, né? Que vai te dar aquela sensação de bem-estar e vai te ajudar também no intelectual. Tem a avaliação de pressão arterial, que eu também anotei aqui. Então, se você estiver fora do peso, cara, vai pegar. E você vai ficar reprovado. E fora do peso vai te prejudicar também aonde? Na avaliação física, né? No teste físico. Beleza? Então, corpo e mente. Né? Já começa aí a treinar, procurar aí um personal também focado nessa área militar. Beleza? Fica a dica aí do tio Marcão. É para o seu bem. Porque imagina, você estudar, ou concurso difícil, você passa, chega lá, você fica reprovado por excesso de peso. Ou por você não conseguir fazer uma barra. Complicado. Né? Vamos lá. Importante também a distribuição de vagas, porque você vai competir na região que você escolher no ato, né? Da inscrição aí tá aqui a distribuição das vagas, né? Cabe ressaltar aqui Belo Horizonte que contemplou o maior número de vagas, né? 900 para o sexo masculino e 101 para o feminino. Com certeza, aqui vai ser o mais concorrido tá Marcão, tem muitas vagas, pô, vou aqui em BH. Então você tem que analisar bem, porque apesar de ter muitas vagas, vai ser o mais concorrido. Tá? Juiz de fora, também tem um quantitativo legal, 135 para homens e 15 para mulheres. Né? Ó, Ipatinga, 162 e 18. Aí você tem que analisar né? o que é melhor para você também, a localização, onde você mora, os seus familiares. Aí vai de cada um, aí você tem que ver aonde melhor, né, a região que melhor se enquadra no que você quer. Proximidade, de familiares, a localização onde você mora, analisar tudo isso, beleza? Aí você tem que olhar, aí é bem pessoal você que tem que determinar a região que você vai fazer a sua inscrição, beleza? Aí depois você olha com carinho aqui o quantitativo de cada região, ok? Tô marcando aqui de azul. Mas aqui, na descrição do vídeo, vamos deixar aqui o edital para você baixar. Tranquilo? Então, você baixando o material, você vai ter acesso a tudo isso daqui. Aí você olha com carinho, porque as inscrições é em março, né? Vai começar em março, então não tem tempo ainda de você analisar. Agora, vamos lá. Falando da prova objetiva para soldado. Tá? São 50 questões. Tá, ó, são 50 questões. 50, 50 questões, e você tem que acertar no mínimo 60%, tá? no mínimo, para ser aprovado, você tem que acertar 60% da prova. Aí, olha a divisão da prova, ó. língua portuguesa, 20, literatura, 5, noções de língua inglesa, 5, direito e direitos humanos, 10, raciocínio lógico, matemático, 10. Então, língua portuguesa e raciocínio lógico-matemático tem mais que a metade da prova. E, cara, é o que reprova. Se você não dominar raciocínio lógico-matemático e português, você não vai passar, porque é mais da metade da prova. É mais da metade. Beleza? Então, tenha atenção a essas duas matérias. Acredito que língua inglesa e literatura, né? Vai cair ali o básico do básico e noções de direito e direitos humanos, né, cara? É letra de lei, aquela coisa ali de você decorar, de você memorizar. Então a parada está onde? O diferencial desse concurso: língua portuguesa e raciocínio lógico matemático. Aí vem a pergunta, né? Marcão, como estudar raciocínio lógico matemático? Pô, eu tô perdidão no baile aí entra o nosso curso, né? Preparamos aqui um curso específico para você, né, com tudo que você precisa para passar nessa parte de raciocínio lógico matemático. Olha o que nós oferecemos no curso para você. Vamos lá. Nós oferecemos o um módulo de matemática básica para você relembrar aquela matemática da tia Teteca, o um módulo completo de raciocínio lógico matemático com tudo que tem lá no seu edital, aí já é focado no concurso. E o mais importante, suporte tira dúvida do aluno. Isso você só encontra aqui no Matemática para Passar. Abaixo de cada aula, você já vai ter ali o suporte. Né? Eu vou mostrar daqui a pouco o curso por dentro para você. Então, abaixo de cada aula, você já tem ali o suporte. Né? Então, você não está sozinho. E os bônus, bônus 1. Um e-book de raciocínio lógico com 173 questões. Bônus 2, um cronograma do zero ao gabarito em apenas 8 semanas. E bônus 3, mais 6 meses de acesso, totalizando um ano pelo preço de 6 meses. Então, a conta aqui é de padaria. né? A conta aqui é de padaria. Se somarmos aqui tudo que nós oferecemos, seu curso... Seu curso sairá por mais de 900 reais. Mas hoje você vai levar tudo isso com um descontão né? por apenas 12 de 30 e 72, Legal? 12 de 30 e 72. A né? vista acho que fica 2,97, alguma coisa assim. Né? Se você pagar no boleto à vista tem um descontinho, você paga aí 2,97. Mas no cartão você pode pegar aí até 12,97 de 30 e 72 é como prometido vou mostrar agora o curso por dentro né para você como funciona o nosso curso Olha como o nosso curso é organizado deixa eu entrar aqui rapidex deixa eu me conectar aqui com vocês e você vai ver como o nosso curso vai fazer toda a diferença né, na sua preparação deixa eu entrar aqui show deixa eu entrar aqui para você ver que a parada é de verdade ó tá aí o nosso curso vou entrar aqui no curso né vídeo aulas aí já temos aqui ó cronograma né para você estudar cronograma do zero ao gabarito em apenas oito semanas né comece por aqui porque aqui tem as informações importantes, né? Aqui o primeiro vídeo, né? São vídeos de no máximo 5 minutos, né? De boas-vindas, né? Onde vamos falar do nosso método, do método MPP. O vídeo 2 é, é o cronograma, ó. Vou clicar aqui para você ver o cronograma, ó. Aí tá bonitinho aqui para você, ó. Em 8 semanas detonar todo esse conteúdo, tá? Aqui é o nosso cronograma. O segundo vídeo é em relação ao cronograma e o terceiro vídeo é como usar o suporte tira dúvida do aluno tá aqui nós vamos te ensinar como usar o suporte então o curso é bem didático né esse vídeo aqui é importantíssimo né de introdução ao curso né você vai ver ali como né a funcionalidade do nosso curso são vídeos curtos né bem rápidos que não vão tomar muito seu tempo aqui é disciplina ó. raciocínio lógico Vou clicar aqui, ó. aí já vai aparecer aqui né, as aulas. Como é que você vai assistir? Você vai clicar, ó, vai aparecer aqui a aula, essa aula aqui é com o Renato. Abaixo já vem o material, abaixo já vem o material, é muito fácil. Abaixo vem o material e lá no final o suporte tira a dúvida do aluno. Aí você vai colocar aqui o assunto, ó, associações lógicas. Vai colocar aqui a sua dúvida, se tiver que anexar, você vai anexar e vai enviar. Olha que legal, seu e-mail foi enviado com sucesso. Geralmente nós respondemos no dia seguinte, se você enviar de segunda a quinta, é no dia seguinte, né? Geralmente já tá ali respondido para você bonitinho. Agora se você mandar o final de semana ou na sexta, a galera descansa e só respondemos na segunda ou na terça, beleza? Mas é bem rápido, tá? A gente dá o prazo de no máximo 72 horas, mas geralmente é no dia seguinte. E assim vai. Toda a aula de toda a disciplina é assim. Tá? Você tem aqui a aula, você vai clicar. Ó, e lá no final tem o suporte, tira a dúvida do aluno. Então o curso foi feito realmente para você gabaritar, cara. O curso foi feito com muito carinho e foi feito para ah, tem estatística Marcão? tem ó tem aqui o um módulo de estatística bonitinho para você ó com todo o conteúdo você vai clicar aqui ó ó, ó. você vai clicar aqui para aparecer a aula para você assistir material e lá no final o suporte tira a dúvida do aluno beleza show de bola então, se você está interessado, é só clicar aí, né? O Júnior já colocou aí o link do curso para você aí no chat. É só você clicar e adquirir o curso agora mesmo, tá legal? É só você clicar aí no link que ele colocou. Colocamos o link também aqui na descrição do vídeo, em algum lugar. Aqui embaixo tem o link do vídeo. E está aqui o número do Júnior, 021... 9702 99443 É só você falar É só você adicionar ele aí E falar com ele Que ele vai te ajudar Da melhor maneira possível Clica aí no link E matricule-se agora mesmo No nosso curso Beleza? E lembre-se Que o estudo É a estrada Que levará você Onde deseja chegar Insista, persista E não desista Matemática é o que, ó para passar Lembrando quinta-feira tem o famoso o que cai na PM Minas Gerais aí o Renatão vai falar do conteúdo então quinta-feira amanhã tem o que cai né na PM Minas Gerais tudo de mais importante que cai na parte de exatas o Renatão amanhã vai destrinchar isso aí com vocês beleza forte abraço e clica aí que matricule-se e compre agora mesmo o seu curso Valeu, tamo junto.